E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Temporais virão por aí com maior facilidade. Já aconteceram ontem por todo o interior paulista. O litoral, como dizíamos ontem, não teria possibilidade de chuva, mas hoje tem. Então é bom estarmos prevenidos, porque pode chover forte entre a tarde e a noite Além das áreas de chuva provocadas pelo calor como ontem Nós temos uma frente fria chegando, ela não traz frio, eu já avisei Mas traz muita nebulosidade e com aquele canal de umidade que desce da Amazônia A gente tem tudo somado naquilo que está lá na foto do satélite É instabilidade que acontece a qualquer momento Portanto, hoje à tarde pode chover forte no litoral, na capital, no interior e também amanhã, quarta-feira, principalmente, inclusive com a possibilidade de muitos temporais em todo o estado, inclusive no litoral. Temperaturas 28 graus a 29 no Vale do Ribeira, também no litoral, no interior, acima dos 30 graus. Um abraço a todos! O